As pontas do dedo, a face da face do teu rosto. A é lindo! Dançando, dançando. E... Acabou você a palestra, então, inclusive, excelente palestra na formação dos nossos professores, como o retorno, então, ao início do ano letivo, né, de 2022, estamos muito gratos por esse momento, fomos muito felizes com o professor Antônio, pois ele trouxe, então, assim, a gente fica muito grata e gratidão, gratidão, gratidão por esse momento. Oi, pessoal, bom dia! Agora é de manhã, 17 de fevereiro, aqui em Seberina Aquática. Olha só onde eu vou dar a palestra para o pessoal hoje. Como é está a palestra? Tudo ótimo? Maravilhoso, professor. É? de intervalo e região me fala aí que como foi a palestra do primeiro momento maravilhosa o que que tocou o seu coração tudo toca mas a consciência do nosso ser é muito impactante vamos lá vamos lá vamos lá Na, na frontal, com os dedos abertos Na frontal, na terceira visão É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Olá, eu sou a Andriele, secretária de Educação do município de Severino Acabamos de ter uma palestra fantástica Com o professor... Uma palestra motivacional, uma palestra de uma espiritualidade magnífica. Recomendo para todos os municípios. Então, estamos chegando em Jaboticaba, um lugar maravilhoso, olha só. Às duas horas, daqui a pouco nós vamos começar um mega evento aqui com as professoras de Jaboticaba. Vai. Como se você estivesse massageando você. Mentalmente, você procura uma cachoeira. Curta esse momento que eu estou a Eu sou a professora Keila, sou secretária da Educação do município de Jabuticaba. Iniciamos hoje o nosso ano letivo com a palestra do professor Antônio Bis, uma palestra ótima, maravilhosa, recomendo muito. Foi um momento muito especial e trouxe aos nossos professores um momento muito especial. Ai Deus! Eu, na verdade, eu acho que eu estava precisando dessa palestra. É? Eu, me ajudou muito na minha mente, que eu acho que eu, eu sou uma pessoa muito regulamento. Mexeu com, com o seu coração? Mexeu. Muito boa. Até agora a gente estava comentando aqui com a minha colega que é uma palestra que vem só para agregar e que para trabalhar um pouquinho o emocional do professor, para nossa volta, para um reinício, para recarregar as energias.